Olá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, novamente no aguardo, né? Esperando por vocês entrarem, para que nós possamos dar continuidade à nossa live. Ah, o Beto Malfati já entrou, está cenando. E o que, que nós vamos falar hoje? O mesmo assunto, você precisa do quê? O que, que você quer? Do que, que você está precisando? Qual é o maior objetivo que você quer alcançar? né? Uh, o que, que você tem? Gente, a, a Liz de Oliveira também está aí deixa eu avisar vocês para quem quiser me ver pelo Face no meu no meu Face eu tô lá também viu tô fazendo os dois concomitantemente vamos ver o que vai dar sou eu que tô fazendo então você precisa do quê o que está que acontecendo com você por que que você acha que você não dá certo na vida ou você não dá certo em algumas coisas que os outros dão, né? Porque a pessoa sempre acha que ela é quem não está dando certo. Ela é que, sabe, as coisas ruins só acontecem com ela. Que tipo de vida é essa? O que está acontecendo comigo, né? O que, que eu preciso para dar uma revigorada? Do que que eu preciso para poder despertar para a vida? do que que eu estou precisando para poder uh, me sentir melhor, para poder, uh, sabe, para poder me reencontrar, para poder ou me encontrar, porque a pessoa ainda não encontrou com ela mesma, o que que está acontecendo? Então, uh, aqui pelo Instagram, eu vou convidar as pessoas que estiverem no Instagram, se quiserem, né, me solicitar para a gente começar a trocar ideia para nós falarmos alguma coisa. Se você não tá bem, pode me chamar, né? É uma consulta que eu vou dar para você de uma maneira até discreta. Porque depois, se você quiser, você entra em contato comigo, né? E nós podemos ver o que tá acontecendo, porque muitas vezes o que acontece com você. Acontece com outras pessoas também. Às vezes você pensa que é só é, que você é a única cereja do bolo, não é não. É, hoje em dia nós estamos passando por uma... Uh, tem a, a Fiorella Loyal Gonçalves também lá no Face. Boa noite, Fiorella. Se você vier no Instagram, você pode solicitar que eu entro você, tá bom? No armen oficial. A Malfa, vamos ver, Malfatiz também entrou. Então, é, sabe, nós essas coisas todas assim, é, que estão levando nós a termos uma série de, de situações difíceis. Tenho atendido muita gente com depressão, com início de depressão. Hoje mesmo, né? Atendi... Uma pessoa, gente, sabe, você é um amor, obrigada, Amalfa. Se quiser, é o que eu estou falando, se alguém quiser entrar, né me solicita, nós podemos bater, fazer uma né, fazer uma troca, conversar um pouquinho mais e ver o que está se passando com você, por que, que você está acontecendo e até dar algumas dicas, dicas assim... De, de, de você sair um pouco desse estado. né? É, olha, gente, eu fico pensando, né? igual hoje eu atendendo a pessoa, eu falei assim para ela, você está aqui há 68 anos. Gente, 68 anos para nós aqui parece é, parece uma vida, né? mas não é nada, não é nada diante do infinito, não é nada, mas para nós é uma vida, e uma vida desperdiçada, uma vida jogada ao léu, uma vida sem vida, uma vida sem nada, uma vida pacata, uma vida sem história, sem história, sem história. A pior vida, é aquela que não tem história. A Inardi também entrou, né? A Vivi entrou. Vivi, Vivi, né? La Creta também entrou aí. É, para quem quiser, é o que eu falei. Pode me chamar, solicitar, que nós estamos aí para trocar uma ideia, né? Vamos, vamos fazer um. Interagir com o pessoal. Então, você veio para. Olha só, a pessoa entrou, tá? Fátima Regina Rabelo também, lá no Face, né, Fátima? Boa noite para você também. Uh, boa noite, Vivi. Uh, a pessoa vem, ela passa, que seja 60, 70, 80, 90. Hoje em dia, 90 anos é como se fosse... A pessoa de 90 é uma pessoa como se fosse uma pessoa de 70, de 60 anos antes. Eu atendi uma pessoa mês passado, ela tem 92 anos, gente. Ela pegou Uber e veio. A Lídia também, na boa, eu quando vi, eu falei, essa mulher não tem mais que 80 anos 92 anos. Boa noite, Lídia, boa noite, Paula. Então. Aí eu tava atendendo a pessoa hoje, eu olhei. Sabe a pessoa que se sente mal amada, sabe? A pessoa que veio e se comprometeu com ela mesma a não viver. Eu tô falando isso porque ela pediu para eu falar, ela falou, olha, Armin, eu quero ser um exemplo, lógico que eu não vou citar quem é, eu atendo muita gente e, quando, e lá no presencial as pessoas que eu atendo ela vem fica duas horas duas horas e meia e um não vê o outro porque eu, eu eu atendo só depois de uma hora que a pessoa saiu é que eu vou atender porque nós estamos assim com um procedimento bem cauteloso e atendo bastante pessoa online que só eu sei quem é ela falou assim para mim você pode contar porque realmente eu não vivi eu estou com 68 anos, eu não conheço um homem. Adriana Morbeck, vocês já pensaram a dificuldade que essa pessoa tem? O que, o que restou da vida para ela, porque é o que restou, a não ser o nada eu olhei para ela... Sabe quando você olha para uma pessoa e você vê um livro em branco? Nem uma semente lançada. A pessoa que trabalhou num emprego concursado para ter, assim, né, uma aposentadoria boa. A pessoa é totalmente para dentro. Ela falou a mim, eu tenho ainda oportunidade de viver alguma coisa na minha vida? Eu falei, você acredita no tempo, na idade ou na possibilidade de viver? Ela falou, até vir aqui eu estava acreditando na idade, mas eu estou começando a ver que a idade não existe. A idade, existe sim, lógico, para uma contagem da terra, né? Mas a idade, na verdade, é uma coisa que é, é o dia, a noite, é, é, é uma passagem. Lógico que a gente, né, ainda nós estamos naquela fase de ainda temos algumas dificuldades com o tempo, mas nada que nos impeça de viver e ser feliz. Ela falou, eu quero viver. E eu acredito que eu vou conhecer alguém. Mas para eu conhecer alguém, o que que eu preciso fazer? Eu falei conhecer a você. É porque eu me comprometi, como eu sou só eu de filha, mulher, né? Tenho dois irmãos, não sei o quê, que é muito parecido comigo, que eu também sou a única mulher, dois irmãos, mas bem diferente na condição de vida. Ela falou, eu resolvi cuidar do meu pai, resolvi cuidar da minha mãe. Minha mãe, ela, ela me solicitava muito. Ela não deixava eu brincar na rua, eu via minhas amiguinhas e as crianças brincando na rua. Eu não podia ir, ela não deixava, ela ficava com medo. A Betânia também entrou, né, Betânia E, boa noite, tem mais alguém aqui que falou, a Lidiane, né, boa noite. E ela, Astrovande também entrou, boa noite, e ela ficava presa dentro de casa com os medos que a mãe tinha de que pudesse ocorrer alguma coisa com ela. Mas a mãe, na verdade, estava preservando aquela única filha para cuidar dela no futuro. E ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu, ela conseguiu manter aquela filha para ela. Ela adornou a filha de tudo que foi jeito e falou, você está preservada porque eu cuido de você. E a mãe morreu. A mãe morreu, ela morreu junto, porque a história de vida dela era a história de vida da mãe. Ela não tem uma história isolada dela, ela tem uma história da vida da mãe que é dela, que é tudo ligado. E o trabalho. Só que o trabalho vem só para ganhar dinheiro. Andreia também entrou, a malha. Então, pessoal, o que, que eu posso dizer? Eu comecei a tratar dessa pessoa, eu sei que ela vai dar certo, porque ela decidiu dar certo. Ah, obrigada, Andreia. Obrigada. Eu estou ficando cada vez melhor, isso eu concordo, viu? Estou com uma vida satisfatória, essa, essa quarentena, essa, essa fase né, de se preservar, para to... deixar a maioria com depressão, com não sei, para mim está sendo maravilhoso, porque eu aprendi a ficar comigo e, e com isso, sabe, as coisas boas foram acontecendo na minha vida. Então, isso rejuvenesce a pessoa, ajuda bastante. E é isso que eu quero fazer com essa pessoa que foi, se ela permitir, né? É, com essas técnicas que eu desenvolvo. Cris, Crisca também entrou. Se alguém quiser, gente, pode me pode chamar, né? Pode me, me solicitar que eu aceito e nós podemos trocar ideia, bater o papo. Então. Eu percebi que ela tá querendo, e se ela tá querendo, ela vai conseguir, né? O Roco, de novo o Roco mandou, vamos ver se hoje o Roco consegue entrar, né, Roco? E vamos lá, é o Luiz Carlos, a Lidiane, então o pessoal tá aí. A Lidiane Santos, muito linda você, obrigada, muito obrigada. Eu tenho um e sei vocês também pode participar, se quiser vir no Instagram, né, conversar Sim. comigo. Oi, Roco! Eu não tô vendo aí, é meio estranho. Isso, com você, né? Eu tô ligada, alguma coisa assim, então, eu acho que nós estamos meio atrapalhados, né? Vou tirar, tá bom? Eu não parece Pronto. Ah, boa noite. Eu tirei porque estava tá, meio atrapalhado, tá, Rô? Então, o que, que acontece? As pessoas, elas acreditam numa missão que é imposta. As pessoas acreditam que elas vieram para fazer tal coisa, como esse tal desse karma, né? que vieram para fazer tal coisa, e que essa tal coisa que vieram para fazer, não pode esperar. Mas na verdade, quem coloca isso na cabeça delas, são as pessoas que querem dominá-la. A Sara Abrão também entrou, acenando para você também. São as pessoas... Estão mandando coraçãozinho lá no Face, pode mandar aqui pelo Instagram também, adoro coraçãozinho, viu gente? Unhas de gato também, mais uma solicitação, vamos ver. Elza Dias, vamos ver quem é a Elza. E a pessoa... Ela se perde dela por acreditar no outro, né, Elza? Tudo bem com você? Tudo. Então, tá bom. Você já tinha ouvido o meu programa ou é a primeira vez? É a primeira vez. A primeira vez, a primeira tentativa deu certo. É, o pessoal está tá resistindo um pouco para entrar, né? Para fazer esse bate-bola, esse ping-pong. É. Tudo bem com você? Tudo. E por que você me solicitou? Vamos lá, Elza. O que, que acontece com essa menina bonita? O que está que faltando para você? Né? Ah, ela saiu, olha aí, tá vendo, gente? Às vezes caiu também. Então, o que está que faltando para a pessoa? Por que, que às vezes a pessoa, ela está perdida porque que a pessoa ela ela fica naquela condição de vida onde parece que nada vai dar certo as coisas não vão vir não vão acontecer ela ela se deixa levar porque é muito fácil você a Marisa também tá lá no Face né Marisa tudo bem com você às vezes muitas vezes a pessoa se deixa levar é, por missões, para poder se manter vivo. Uh, se deixar levar pelo tal chamado karma, para poder se manter com alguma, algum incentivo de vida, para poder se manter é, de uma forma assim, olha, eu estou aqui para aquela missão, então eu estou para a missão, eu não estou para mim. Né? É a forma que ela tem de fugir dela. Sabe a pessoa que adora cuidar dos outros? Para todo mundo elogiar, a pessoa encontrou uma forma, não estou falando de cuidadora profissional, não, não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando daquelas pessoas que elas se negam a elas, por interesse, elas criam uma barreira imensa, uma calosidade dentro delas, chamada ódio, fecham essa calosidade como aquele calo que machuca. Roberta Dermedian também está aí, quase que o meu sobrenome, né, Roberta? Elas criam aquela, aquele invólucro, né? e Entram dentro daquele invólucro horroroso e começam a distribuir Fora daquele invólucro, a pessoa maravilhosa que existe ali. Aquela pessoa que ajuda todo mundo, aquela pessoa que é uma excelente mãe, que é excelente mãe, entre aspas, né? Aquela pessoa, aquela pessoa que ajuda esse, ajuda aquele, que é social, que vai, que adquire carisma. Mas é uma pessoa que, dentro dela, ela não se vê útil em nada ela não vê utilidade dentro dela, ela não vê a pessoa que ela pode ser, se ela, ao invés de jogar tudo para os outros, ela trouxer ela para ela e fizer por ela de dentro para fora. Então, ela vai ser uma pessoa muito mais bonita, muito mais leal, vai ser uma pessoa muito mais uh, aceita, né? realmente, e uma pessoa verdadeira. Sabe por quê? Porque ela vai se libertar daquilo. Ah, caiu? Então chama de novo, se você quiser. Às vezes é a internet que não está segurando, né? amanhã e gato tá falando que caiu. Se quiser, chama de novo. Vamos ver se dessa vez a gente segura. Então, a, a pessoa ela foge dela para ser uma pessoa do bem. Por quê? Porque ela não acredita que ela possa ser do bem se ela for ela. Tem muita gente assim, gente. O que não falta são pessoas desse tipo, que elas precisam sair delas para serem do bem. Então, elas precisam morar num lugar onde elas chamaram de pessoas boas, de pessoas conciliadoras, pessoas isso, pessoas aquilo, porém, dentro delas, elas carregam uma coisa chamada inveja misturado com outras coisas muito pesadas. E por que, que tem inveja? Por que, que não consegue lidar com isso? Porque ela nunca vai estar satisfeita com ela. Ela não vai estar satisfeita com o tipo de vida que ela vive. Agora eu vou falando de inveja, eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe, a coisa mais rara que tem, é uma criatura não ter a inveja nas células. A Mari Landes também está aí. Não ter essa informação genética, celular, que vem na memória, desde os nossos antepassados. Foi alguma coisa que aconteceu, foi uma situação, e essa situação sempre despertou, o, o, a, isso é a coisa de milênio, gente, despertou a inveja daquele que não conquista por aquele que conquista. Mas qualquer coisa, eu não estou falando de dinheiro não, estou falando de qualquer coisa, sabedoria, inteligência, afetividade, ou seja, o que for, saúde. Então, é, é mentira dizer que a pessoa nunca teve inveja. Isso é mentira. Sabe aquela pessoa que diz assim, ah, eu quero distância da inveja. Eu não conheço essa palavra, ela é a mais invejosa que as outras. Porque ela quer a distância dela. Ela não pode mostrar quem ela é. Né? Então, eu tive, você teve, o outro teve. Todo mundo tem, independente do, do nível e do que é inveja. O problema não é quem é invejado, o problema é quem tem inveja. Porque quem tem inveja, ela vive pendurada no outro. E muitas vezes, quando ela está jogando uma coisa negativa no outro, que ela é inveja, tipo assim, eu vou ser mais que você, eu vou ter mais que você, ou ela acha que ela nunca vai ter e quer derrotar o outro, qualquer coisa desse tipo, ela está reforçando o mal nela e o bem do outro. Ela está reforçando o que ela tem de pior dentro dela. E ela está traindo aquilo dobrado para ela, e ela está mandando para o outro o que o outro tem de melhor, inclusive o dela. Porque o outro vai ficar com, até com as coisas boas que ela tem. E a, pessoa ainda não, não, e a pessoa não percebe. Quando nós conseguimos lidar com essa emoção, porque isso é uma emoção faz parte, não é feio, não é pecado, só que machuca quem tem, não é? A Maria Regina também entrou, só que quando você fala assim, não, eu estou com inveja, mas estou com inveja por quê? Por que, que eu perco tanto tempo só pensando no pior? Por que, que eu perco tanto tempo desejando o mal da outra pessoa? Por que eu entro, eu, eu deixo de viver a minha vida, para viver o pior do outro, para desejar o pior. Olha o espaço que você está ocupando da sua mente. Enquanto, sabe, e, e, e, e, e passam-se os anos, você vai trocando uma pessoa pela outra, uma a mesma pessoa, e você deixa de ser feliz. Você demonstra uma falsa felicidade, você demonstra um falso bem-estar. Tudo você, que você demonstra é falso. Porque você está no falso. Agora, quando você admitir que isso acontece, o que, que você vai fazer? né, Maria Regina Faustina, o que, que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar. Você vai começar a questionar. Viu o tanto de mal que aquilo está te fazendo? Você vai conseguir, por exemplo, reverter o quadro, desejar o bem para quem você tinha inveja? Não, você não vai conseguir fazer isso. É pedir muito para a pessoa, para qualquer um de nós. Mas o que nós podemos fazer, né, Elaine? É, tudo bem? Nós podemos, nós podemos começar a a introspectar essa emoção, a aceitar que ela está dentro de nós e questionar, para que, que eu estou carregando isso? Eu preciso trabalhar, eu não gosto daquela pessoa, porque me incomoda o bem-estar dela, qualquer coisa assim, sei lá, a qualidade de vida me incomoda, então eu vivo fingindo, né? então o que, que eu vou fazer a partir desse momento? eu vou me afastar daquela pessoa. Eu não vou mais querer saber da vida dela, eu não vou querer mais saber de nada. Vai ser difícil? Vai! Mas começa a se afastar. Quando você se afasta de quem você jogou uma emoção negativa, seja qual for, você se aproxima um pouco mais de você. E quanto mais você se aproximar de você, mas você vai conquistar coisas boas para você. Você vai começar a se ver. Você vai ver que você tem aptidões. Você vai encarar essas aptidões como você não percebia que você tinha, e os outros diziam: Nossa, você é boa nisso, você é boa naquilo. O Levi também entrou. Tudo bem, Levi? Ah, sabe, quantas coisas boas você tem Aí você começa a observar Você fala, gente Olha o que eu faço Eu tenho coragem de fazer isso Eu tenho coragem de fazer aquilo Eu só não tenho coragem de me ver Eu só não tenho coragem de me encarar E eu quero mostrar uma coisa falsa para os outros Mas não é falsa Porque eu que estou fazendo O que é falso É essa, essa, esse ranço terrível que eu carrego dentro de mim, porque eu estou carregando alguém que não sou eu. Eu estou desejando alguma coisa de ruim para o outro. Eu estou esquecendo de desejar o bem para mim. Enquanto que, se eu parar, a Vana Silva também entrou, né, Vana? Enquanto que se eu entrar em mim, se eu começar a me ver, se eu começar a perceber tanta coisa boa que eu já fiz e que eu estou fazendo e que merece elogio dos outros, por que que eu não vou fazer agora por mim e eu me elogiar? Né? Eu vou começar a me elogiar, eu vou começar a fazer dessas, dessas aptidões os valores positivos que eu tenho eu vou vencer através desses valores positivos eu não preciso me comparar com ninguém eu preciso entender que cada pessoa uma pessoa e, e eu, eu, eu, não, eu não sei até onde eu conheço cada um mas eu sei que eu vou conhecer a mim eu estou muito distante de me conhecer porque um dia quando eu reencarnei aqui o meu espírito veio ele veio zerado, ele veio zerado, ele veio sem a memória do que acontecia antes, porém, ele adquiriu todas as memórias nas células do meu pai e da minha mãe. Pode ser adotivo, não ser, mas é dos pais biológicos que se adquire, sim. Então, adquiriu todas aquelas células, né? todas aquelas memórias. E dentro daquelas memórias vieram as formações e as deformações que a pessoa tem. Por exemplo, uma deformação, vocês querem ver qual é? Me desculpa, mas é uma deformação e eu vou ter que falar? E volto a falar, se alguém quiser me solicitar para né, conversar um pouquinho, falar o que está acontecendo, o que tem para trocar, alguma coisa assim. Pode vir, tá bom, pessoal? Então, é, o, o, o, o que, que acontece? Eu vou, eu vou explicar só uma doença. A chamada osteoporose. Né? A osteoporose, Maria Flor entrou também, André, André Per Oliveira, Bem, a osteoporose é uma doença corrosiva, não é? Ela vai corroendo os ossos, ela vai perfurando, vai, os ossos vão virando uma peneira, normalmente começa na articulação, próximo ao quadril, no quadril, às vezes um pouco para cima, coluna. E é uma doença, e é uma doença, é uma doença que a pessoa adquiriu gravíssima. Vocês, vocês acreditam. Gente, para para pensar. Vocês acreditam que o nosso corpo, que tem uma formação perfeita que gera, que nós temos a mulher tem um útero perfeito para gerar, seja toda espécie da fêmea, toda espécie, até das plantas, das flores, e toda espécie do macho, de fazer, reproduzir, de jogar a semente na terra, para ser absorvido, que é o útero. É dessa perfeição para trazer alguém que futuramente vai ter imperfeições, que vai desenvolver doenças autoimunes, né? autoimune é contra ela mesma, ela vai contra ela, doença autoimune se corroendo, se enferrujando por dentro formando perfurações de ferrugem no, sabe, em toda a camada óssea que é o que sustenta o nosso corpo é o que dá, é a, a, a, a nossa base é a nossa sustentação é, é, é o nosso né, nós temos as pernas perfeitas então ela já viria, já viria né com a tendência de sofrer futuramente essas deformações? Será que a pessoa... Eu estou eu pegando um exemplo. Eu posso pegar mil, mas eu vou pegar a do osteoporose, porque tem aparecido muita gente com esse problema. Osteopenia, depois vai para a osteoporose. Vocês vejam bem. O quanto a pessoa adquire essa doença que vai perfurando os ossos e, e, e parece, às vezes, a Leila, a dema né? Ah, alguma coisa assim, Dema entrou. Então, tudo bom com você? O que que acontece? Aqueles ossos, eles vão virando uma peneira porque a pessoa não consegue filtrar nada. A pessoa, não filtra nem a ela. marivone Mãe Miranda também mandou alguma coisa no Face. o pessoal do Face também está entrando. Ela não consegue lidar com ela, então aos poucos ela vai virando um corrosivo dentro dela. Mas aquela doença foi adquirida, porque ela foi adquirida por alguém que é doente. A doença só vem para o doente. Por quê? Porque aquela pessoa, ela, ela se odiou tanto, ela se negou tanto, ela se desrespeitou a tal ponto que ela começou a enferrujar por dentro. Quando, ó, vamos, vamos fazer um, um, um paralelo, uma comparação. Boa noite para você também. Aqui está tudo bem. Uh, vamos fazer uma comparação. Imagina um ferro... Né? um metal todo enferrujado qual foi o, o que que aconteceu com aquele com, a, com, a, com aquela estrutura com aquele ferro com aquele cobre qualquer coisa assim que começou a enferrujar ficou em lugar úmido não teve limpeza não foi cuidado ficou enfiado anos e anos no mesmo local cheio de bolor, cheio de, de coisas ruins, né? só passando coisa ruim lá dentro, não filtrando mais nada. Então, ele começou a se corroer inteiro. Começou a eliminar aquela água podre, começou a eliminar tudo o que é de ruim, até desfazer inteiro. E quando desfez inteiro, estragou o que estava em volta também e acabou. Isso é osteoporose. A pessoa, gente, pode ser uma pessoa maravilhosa. Eu não estou dizendo que não seja. Ai, mas vem do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu... Problema deles. Por que que você desenvolveu? Porque você quis ter. Eu puxei fulano, eu puxei cicrano, eu puxei minha avó, puxei o avô, puxou, puxou, tá puxando pior. Diz assim, eu não quero isso para mim. Eu vou querendo melhor para mim. A Dara, né? A, a Dara, a dar a Dara aqui, né? Também tá aí. Então, eu quero o melhor para mim. E o melhor para mim não é puxar ninguém. O melhor para mim é ser eu. É ser eu porque quando você puxa alguém, você está puxando todas as memórias e todos os implantes que estão naquela pessoa, que é aquele, aquele tal negócio que dizem, sangue do meu sangue. O sangue do meu sangue não existe. Porque, gente, está é, é, circulando no seu sangue, tudo bem, o tá, um DNA que foi feito aqui, que veio da família, sabe, que já foi adquirido durante a concepção, não sei o quê, mas você muda, você muda, não existe o sangue do meu sangue. Existe o sangue de cada um, tanto é que às vezes o filho precisa do sangue e o pai não bate com o sangue do filho, a mãe não bate, não pode ser doadora. Por quê? Porque não existe isso. Às vezes vai pegar um estranho que tenha o mesmo tipo de sangue que pode ser doado, aqueles tipos negativos raros. Eu sou um desses casos. Então, não existe isso, gente. Cada um atrai para si. Aquilo que admira muito no outro. E que fala, coitadinha, eu preciso cuidar. E já põe na cabeça, eu vou cuidar. Será que eu vou ficar com aquela doença? Será que eu vou ficar com aquele negócio? É tudo igual, porque não sei o quê, porque puxou, puxou daqui, puxou de lá. Então não puxe mais. Sabe quem você precisa puxar? É a você mesma. Você precisa puxar a pessoa que existe dentro de você. A pessoa que é importante para você. Não é puxar o outro, é puxar a si. Não é puxar, a... você pode admirar todos. Você pode dizer, poxa vida, para mim, foi uma, é uma gratidão e é mesmo eu ter vindo nessa família. Por mais que você tenha algum problema sério de atrito com a mãe, com o pai, com alguém, mas, sabe, você precisa se sentir acolhida naquela família. Por quê? Porque ela te deu a vida aqui. Se não fosse ela, você não viria. É... Ela foi a mãe que te gerou. Ela foi a mãe que te colocou. Ela foi a mãe que carregou você dentro dela durante um período, nove meses. Normalmente nove meses. E ela se ofereceu para isso. Mesmo ela não querendo, não tendo consciência, mas ela se ofereceu. Então, ela gerou... Ela conquistou e ela te favoreceu. Eles te favoreceram, o pai e a mãe te favoreceram. Então, isso é gratidão. Mas isso não é obrigação de amar as condições de vida deles. Isso não é se favorecer daquilo para ser igual. Isso não é dizer assim... Eu não consegui fazer outra coisa na minha vida a não ser as possibilidades que eles me ofereceram. Eles se ofereceram o que tinham. E se eles não tinham nada para oferecer, eles, eles acharam que estavam oferecendo alguma coisa que era nada. Mas eles merecem o teu respeito. Eles merecem, né, os nossos pais merecem toda uma... Uma, um agradecimento por possibilitarem a nossa vida aqui. E muitas vezes, é até melhor que, que nós não vejamos nele, neles pessoas que nós vamos admirar tanto, para não falarmos assim, ah, eu puxei meu pai, eu puxei minha mãe. É melhor não puxar. Sabe por quê? Quando você puxa o outro, você deixa de ser você. Quando você quer mostrar para o outro o quanto você é resoluto quanto você é bom, quanto você é isso ou aquilo, você deixa de ser você. Então, voltando para a osteoporose, veja bem, a família inteira pode ter, mas você pode se sair bem e não ter. Por quê? Porque você não vai deixar se enferrujar por dentro. O que, que é se enferrujar por dentro? É ficar todo embolorado dentro de você, aparentando uma sustentação que está, aos poucos, se desfazendo, que está, aos poucos, se perdendo, que está, aos poucos, deixando de, de poder é, brilhar. Aí você acaba se entregando para uma quebra do corpo, uma quebra de coluna, uma quebra de tudo que é bom que você, até das suas pernas, é, que, que é, uma, é, é, é muito gratificante para nós, né? a nossa, as nossas pernas nos levar aonde nós precisamos ir, a, a fazer o que nós precisamos fazer, né? ter a gratidão por tudo isso? Não, nós ficamos presos e amarrados na doença que foi vindo porque veio do outro e do outro do outro. Você pode até se autocurar a partir do momento que você se negar a ter aquela doença e começar a conversar com ela. Por que que ela veio? O que que ela está querendo de você? Por que, que o seu, a sua mente Atraiu ela para dentro de você, com tantas outras coisas do DNA, não foi atrair justamente isso. O, o que, que a pessoa que tinha osteoporose, que convivia com você, o, o que, que ela te passou? O, o Quantas pessoas cuidaram dela e de repente você foi uma que cuidou dela e você ficou sem ninguém para cuidar de você, você percebe? Né, tudo, tem a Sandra, tem a Pati, então você ficou sem ninguém, então olha só, você está desfazendo, né? você está ah, desfazendo todo o seu, você está desfazendo toda a sua estrutura, sabe, você está desfazendo eh, todo, tudo que você tem de qualificação de coisas boas, para se entregar ao nada e usar isso como uma justificativa de não ser mais producente, de não poder caminhar de, e vai se encolhendo. É onde a depressão muda de nome, osteoporose. Tudo isso é depressão. É a forma que você escolhe para se esconder. Ai, ah, não, Armin, eu não sou depressiva. Eu tenho as coisas. Ah, mas eu, tô, eu, vou, eu cuido eu estou fazendo. Não, bem, é depressão. É. Porque futuramente, isso pode te consumir e fazer o que você quer ficar em casa, tolhida, esperando a morte chegar. Né? É o medo de viver. É o medo de viver. Nós precisamos ter a coragem de encarar a vida. E quando nós conquistarmos essa coragem de encarar a vida, a morte não existe. Existe a continuidade da consciência em outra dimensão. Você vai cuidar do seu corpo, como você cuida da roupa que você usa e gosta. Você cuida tanto daquela roupa que você gosta. Você faz de tudo para ela não envelhecer, para ela não desmanchar, para ela não, porque você quer. Você quer comprar outra igual para ver, né? E às vezes não acha. E por que que você esquece do seu corpo, que é a principal roupa que você usa aqui? Por que que você não cuida dela como você cuida daquela roupa, como você cuida do que você gosta? Você já parou para pensar nisso? Quando você gosta, você não fica com todo cuidado por cima daquilo? E você diz que gosta do seu corpo, de você? Ou você quer simplesmente malhar, fazer isso, aquilo? Porque é bonito ir para academia, porque sabe, dá, você vai correr, vai fazer. Mas você gosta? Ou você quer mudar o seu corpo? Você quer fazer a barriguinha de tanquinho? Ou você quer preservar bem o seu corpo? O que, que você quer? Cada um tem uma estrutura, cada um tem o um tipo. Mas cuide dele como você cuida de tudo que você quer, gosta, de tudo que você quer bem. De uma criança, de um animal, de uma planta com aquele carinho que você trata e quantas vezes você distrata o seu corpo quem distrata o corpo distrata o interior já está já está maltratado as pessoas não se veem então vamos começar a mudar né vamos trazer o melhor que nós temos para nós mesmos. Vamos trazer, antes de dar para o outro o melhor que você tem, porque quem dá o melhor para o outro fica sem nada. Fica sem nada. Então dê para você o melhor que você tem, para poder servir de exemplo para o outro se dar a ele o melhor que ele tem. O melhor que ela tem. Entendeu? Porque o melhor é teu, não é do outro, é teu. Não adianta você imitar o outro, você nunca vai ser o outro. Você que é o protagonista da tua história. O outro é um coadjuvante. Você é o protagonista. Então, dê o melhor para você. Não espere aplauso dos outros. Porque às vezes quem te aplaude na frente, está te vaiando pelas costas. E a sua decepção vai ser grande? Seja você. Simplesmente. Pessoal, eu falei bastante, tudo que eu tinha que falar. Se alguém quiser me fazer uma pergunta, eu estou aqui aberta à disposição. Ou se não, vou encerrar por hoje. Tá? Porque hoje eu quero que você reflita. Hoje eu quero que você sinta você. Hoje eu quero que você perceba que não existem doenças autoimunes. Existem doentes que procuram se combater. Que procuram. Criar duelos e conflitos com ela mesma e serem os perdedores desses conflitos. Mesmo sabendo que ela vai perder, ela vai em frente. Então, são pessoas que adquirem doenças autoimunes. Elas são ruins de forma alguma. Elas só não têm noção disso. E para ter noção disso, entenda bem o que você quer. Fez com você. Né, Nalva? Gostei do pessoal que está aí. Agradeço a todos. A Mari Marilandes. Ah, obrigada, obrigada. Obrigada a vocês também que estão aí. A Regina também está lá no no Face, né? E Nalva, Dedé, Elaine também está aí. O pessoal está aí, está vindo. Eu agradeço vocês. Então, analisem bem. Sabe, analisa uh, Maria, Flor também está aí, Flor, alguma coisa assim. Uh, gente, quem vai ficar pela eternidade com você é você. Ah, uh, Boa noite para você também, Nalva. Na é, quem vai ficar uma vida infinita com você é você. Não se mate, se vivifique. A Ari Lima, a Ari Lima também está aí. A Havana, alguma coisa assim, Silva também está. Então, gente, eu quero convidar vocês assim. Vocês querem fazer um, ter um atendimento comigo? Não é por falar, não. Minha técnica, ela é criada por mim. Eu trabalho com isso há 35 anos. O é, registro da memória celular, a radiestesia magnética. Qual, talvez na quinta-feira eu até faça a radiestesia aí para vocês verem. Mas aí eu quero que alguém entre para né, para poder participar da radiestesia, a gente faz para cura, para saber quais são os conflitos, o que está que segurando, emperrando ela na vida, por que, que tá, as coisas vão patinando e não dá certo. Penso, quando a pessoa está... Né, ela fala assim, agora eu já tenho dinheiro para comprar o carro. De repente, aparece outro negócio, o dinheiro vai para lá, e é algo que não vai dar retorno. Então, Outras vezes, a dificuldade, eu, por exemplo, atendi uma pessoa que, nem sei por onde foi, acho que foi até por uma rede social, que fala assim, a pessoa vai e, e, e o filho, né? ele vai procurar emprego aí vai super bem, aonde ele trabalha o pessoal gosta, mas depois manda a metade embora e ele vai nessa leva, e todo mundo elogiando, e fica com pena, mas vai, ele é produtivo, eu acredito que sim, eu acredito mesmo que sim, e, e quando ele vai procurar, ele vai, vai, vai, aí ele fica, fica em duas pessoas para ser selecionada, e quando dá as duas pessoas, ele é o que volta. E outra que vai. Por que que acontece isso? Porque, de repente, a pessoa, ela já vai com essa ideia. Simone Lótio também tá aí. Pessoal, eu vou pedir para vocês, irem lá no meu YouTube, Armin de Gourmandian, meu sobrenome é bem simples, né? Armin de e vão lá, me curtam, sabe? Se inscrevam, eu tô precisando do pessoal se inscrever. Eu vou contar um negócio para vocês que tem acontecido no meu YouTube. Eu sou meio fofoqueira. Tem uma pessoa que entra e se inscreve. Ela espera três, quatro dias, vai lá e tira de novo. Ela vai lá e se inscreve de novo. Aí depois ela espera três, quatro dias e tira de novo. Ela pensa que eu não percebi, mas eu percebi. Eu pergunto assim, o que que essa pessoa quer da vida? O que que essa pessoa quer da vida? Entendeu? Qual é o prazer que essa pessoa tem de fazer isso, me conta? Perder tempo em fazer um troço desses. Agora, vocês imaginem a insatisfação de uma pessoa dessas. A qualidade de vida que ela não tem, né? Porque é uma pessoa que tem qualidade de vida, que tem o que fazer na vida, que tem mais coisa, vai fazer isso. Então você vai lá, espaço, uh, toque de violeta, alguma coisa assim, um abraço para você também, acenando. Então, gente, vocês vão lá, me curtam, uh, se, se inscrevam, toque o sininho, faz de tudo porque eu quero chegar mil pessoas lá, né, assim, minha, minha escolha, lá se inscrevendo, porque aí eu posso fazer de uma vez a live por lá. Faço aqui e faço pelo YouTube, não é legal? Então, aí a gente tem muito mais abertura, eu quero pôr muita coisa, eu quero fazer muitas coisas lá no YouTube e não consigo enquanto não tiver mil pessoas. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, tá bom? Gente, então, caso você queira uma consulta, radiestesia, amanhã eu começo um curso de radiestesia, de energia fria vibracional curadora, online. Tem é uma vaga, que é só para três pessoas, que não dá para pôr quatro, né? Então, eu não faço pelo Zoom, eu estou fazendo pelo WhatsApp. Então, se alguém quiser, tiver interesse, entre em contato comigo, eu vou pôr o meu telefone, o celular, o telefone fixo na descrição, e aí vocês podem entrar em contato. Mas, em todo caso, eu vou dar o telefone aqui também, tá? Eu estou em Santana, São Paulo, capital, saudade... Não, saúde, autoconhecimento, também entrou. É o 11 9, -9 -6 -7 -5. 5250-99675-5250 ou o fixo que é o 2950-8343 2950-8343 estou atendendo online, estou atendendo presencial com todos os cuidados nossa, Alvina, apareceu Alvina. Tudo bem com você? Saudade, menina. A Alvina já foi bastante no consultório, fez a energia fria, uma excelente terapeuta, viu gente? Então, caso vocês queiram me procurar, tomar informações, dá uma ligadinha. Se se inscrever para o curso, que começa amanhã, vão ser... Uh, Auto, o de energia fria são, três, são quatro horas, né? Duas, duas horas por semana, quatro aulas. E a, e a radiestesia também, quatro, com duas horas nos dias da semana, quatro, são quatro dias, tá bom? E o S. Fernandes, a, né? Deve ser a. Também está aí? Então, pessoal, por hora eu vou parar. Quinta-feira estarei aí. Se alguém quiser entrar em contato comigo na quinta-feira, quiser interagir, né? é só me solicitar, se preparem, que nós podemos trocar figurinha. Tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. É